Houve um tempo, o meu bisavô sempre diz Que o correto era mais importante do que ser feliz Houve um tempo, minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje gente dia a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante. Hoje gente dia, quem não é moderno, o cachimbo cai E o motivo foi agredado o nome do Pai. Agredado o nome do Pai. Agredado o nome do Pai. Para onde o mundo vai. Nome do pai, a queda do nome do pai, a queda do nome do pai, pra tudo se despertuar. A queda do nome do pai. Houve um tempo. O meu bisavô sempre diz que o correto era mais importante do que ser feliz. houve um tempo. Tempo Minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje em dia a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante Hoje em dia quem não é moderno o cachimbo cai o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Para onde o mundo vai A queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai, do nome do pai. Pro erro se desperdoar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 a queda do nome do pai, a queda do nome do pai Para onde o mundo vai, com a queda do nome do pai A queda do nome do pai, a queda do nome do pai Do erro se desperdoar, com a queda do nome do pai